Opa! E aí, galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, antes de iniciar o vídeo, velho, eu queria pedir pra vocês aí, na humildade mesmo, pra estar me seguindo aqui na Twitch, galera. A gente não chegou nem a marca de 100 seguidores ainda. Então, eu peço aí pra vocês estarem me seguindo na Twitch. O link tá aqui na descrição. É só clicar e me seguir aqui na Twitch, beleza? Me segue na Twitch e depois tu volta pra assistir esse vídeo, beleza? Então... Tamo junto, clã, vamos pro vídeo. Se inscreve no canal do Tarife, galera. Não esquece, hein? Tamo junto. Esse é seu reforço mesmo, né? Agora eu não tem pra onde correr não. É. Beleza. Ê é, caralho. Eu mandei no chat pra ele. <risos> Dei a ele título de almirante. Caralho, Saiu! Saiu! Cabe, Saiu! Um milhão de cabs só? Ah, tá. caralho! Ô, mano! Olha o dano que deu, maluco. Ah, mano, mas, porra, O cara explodiu tudo, mano. É, ele é full tudo, cacete. Eu te falei. Caralho, velho. <risos> maluco 500, de head, mano. mas olha o tanto de T5 que foi mano foi o teste mais hard que tu fez na sua trap maluco que isso Ah, esse foi o rally mais foda que já Ó, ele só tem de, de herói ele só tem um que não é comprado mano de herói pra cá viu? o resto é tudo, ah, é de... tudo comprado Se tu defendeu do Nest, tu defende qualquer outro rali, doido. É, eu vou tudo fudido, né? Mas.. Cê é louco! Depois tu mandando PV pra ele e pergunta a porcentagem. Faz o vídeo, bonitinho Mas eu, acho, eu achei que ia ser pior Caralho, mano Se eu não tivesse a pesquisa de contra-ataque Eu acho que ia ser pior Não, mas você tem para INF, não? Você, você defendeu bem, mano Levando em conta que tu é reforço de, de... Você é reforço de INF E virou a falange, pô Galera, vamos lá o relatório, né? Foi um teste, mano. Hardcore, core, como, como diz o zóio, né? O Everson Zóio, mano. Veio 1 milhão e 128k de T5, mano. E o resto de T4. Beleza, e aí é, ficou assim, né? É com 5 quase 6m aí de, de guarda-atirador e quase 1 um milhão aí de arco T4 pegou bem de leve ali no, no 54, 54k de arco aqui, ó porque ali eu vou explicar para vocês. Vocês viram lá no reposto que só uma pessoa enviou 150k de arco. Eu acho que ficaria melhor se tivesse pelo menos 200k de arco ou 300k de arco. T4 na moral. Mas foi um, um teste excelente, é, vocês podem ver aqui que ele tem um. Dois, três, quatro Quatro heróis de cave comprado Dentre eles aí 2 11k E só um free, mano Então, mano, é bem top aí Familiares aí, familiares não Os heróis do Nash E aí, os familiares não tem o que falar, né O que há de melhor aí Aqui É a parte dos Red, mano, como ele tinha bastante Fermaria, ele perdeu 910k de Guarda-tirador, do qual dentre eles vai muito para Deusa. Então mano, foi um teste hardcore aí. Essa defesa do Tarife velho. Tem que ter coragem e o cara foi corajoso, galera. O cara foi corajoso. No mais, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então galera, vamos lá finalmente aí. Olhar como que foi a da, a batalha aqui até me enrolei né como sempre não tem como não fazer vídeo e eu não me enrolar aqui falando aqui com vocês galera vamos olhar a batalha aí para ver como que foi ó as duas chegou para lutar com 100%. Ah, aí a do caiu por 84 do tarife tava em uma boa e depois despencou bem em baixou para 59 50 a do para 48 e aí 37 é ativou já de 6 vezes ali É galera ó Ficou com 28% aí de moral O tarife Lembrando galera Só para lembrar para vocês aí Que ó Ele fez essa defesa aqui né Com a falange virada Ele é falange limpa de INF E ele Mesmo com essa pesquisa aqui ó De contra-ataque De arco para cave Vai dar bastante dano o arco na cave. Ele levou todo aquele dano. Então você aí que não tem a pesquisa. E for defender um cara do nível do nest O que o tarifa levou de red, tu vai levar muito mais. É só para tu ter uma ideia, viu? Então fica ligeiro aí. E vamos para cima, clã. Tamo junto. Fui, até a próxima, galera.